Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um workshop destes dias da Casa Sustentável. O meu nome é Sara Coelho e hoje vamos falar sobre eficiência energética e a importância na escolha dos nossos equipamentos para tornar a nossa casa mais eficiente e por si só mais sustentável. Já sabem que ao longo do workshop podem ir colocando as vossas questões, pois iremos responder durante ou após o término do mesmo. Comigo para me ajudar tem aqui o João Vieira. Muito Olá. boa tarde. Boa tarde. E sejas bem-vindo, sejas bem é sempre um gosto ter-te aqui conosco. Obrigado. O João é uh, arquiteto, Sim. especializado especializado, desculpa, em certificação energética de imóveis e é mesmo por aí que vamos começar. Sabia que desde 2006 é obrigatório na aquisição de qualquer tipo de imóvel ter o seu certificado energético? Verdade, não é João? fala Isso mesmo. um bocadinho mais. Mas falar um bocadinho então. Então desde 2006 a ferramenta da certificação surgiu para todos os imóveis e a ideia foi uh, existir um sistema de avaliação do desempenho das casas, uh, distinguindo as casas mais eficientes, das menos eficientes, através de um sistema de etiquetagem. Uh, a entidade reguladora uh, que no fundo gera este sistema é a ADN, é a entidade responsável pela gestão desse sistema de certificação, aos quais estão associados os peritos que estão reconhecidos para fazer essa avaliação nos imóveis certo. e que podem ser sempre requisitados através Deste. de serviços. Não é? é verdade. Aproveito para relembrar que se quiser uma certificação energética pode-se pode dirigir a qualquer loja Lerro Merlin, dirigir jun junto dos colegas da área de serviços e fazer então a sua requisição. Num prazo de 48 horas será contactado por um perito para fazer a visita à sua casa. Para consultar também os documentos que precisa de ter em sua posse, a quando a visita deste técnico, também pode consultar no nosso site, lerroamerlan.pt, escolher a opção de serviços, deslizar um bocadinho para baixo até encontrar a eficiência energética, clicar e aí terá de, a descrição de todos os documentos que vão ser necessários. Bom, falamos de deste relatório, não é? Ou seja, que se, que se baseia, explica-me um bocadinho mais os, os passos, o que é que está nesta certificação? Certo, ou seja, uh, o perito quando vai fazer a visita é obrigatória ao imóvel, não é? Sim. Porque vão ser avaliados, os, no fundo, os parâmetros da casa, sejam eles paredes, janelas, equipamentos de águas, equipamentos de aquecimento e arrefecimento e, portanto, há uma componente uh, de avaliação relativamente a tudo o que está instalado no apartamento, ao ser requisitado esse serviço, o perito uh, desloca-se ao imóvel e faz essa avaliação. Correto. A partir desse momento, ele está, uh, entra num processo de, de, de avaliação, não é? que é feito através de ferramentas de cálculo, e, e é atribuído, então, através do sistema de etiquetagem, em função do consumo de energia daquele imóvel, um bocado à semelhança dos eletrodomésticos, que nós estamos habituados a ver, não é? Estás a falar so, daquela etiqueta exatamente. que vai de F a neste F, caso, não é? Todos nós já sabemos, quando compramos, por exemplo, um televisor, quanto é que ele vai gastar anualmente para funcionar. Exatamente. A ideia aqui é sabermos quanto é que a casa vai consumir para nós habitarmos a casa e tirar realmente o melhor, o melhor partido dessa eficiência uh, energética da casa. Nesse relatório também vêm melhorias que podem ser feitas, certo? Sim. Ou sugestões de melhorias Pronto, para... É, esse, esse é um papel do certificado, ou seja, okay. não só avaliar a situação atual do imóvel, como é que ele como é que ele se comporta, Sim. mas também apontar para medidas de sustentabilidade, que é isso que estamos aqui a falar, não é? Nem mais. E apontar para aquilo que podemos melhorar ao nível dos diversos parâmetros que são avaliados, um, e, e, no fundo, uh, apontar para essa medida e, e, e avançar para, para, para, para medidas de melhoria. Não é? Exatamente. O certificado, queria só uh, acrescentar, o certificado normalmente tem uma validade de 10 anos okay. ao ser, uh, ao ser uh, emitido. Normalmente, a sua caducidade não obriga depois a uma nova emissão, só quando existe uma transmissão do imóvel, uma venda ou um, é. ou um arrendamento, Aí sim, se o certificado estiver caducado, tem que haver nova visita, novo processo, portanto, Sim, até porque já pode ter uh, havido também alterações na obviamente, habitação, não exatamente, é? para ficar o, exatamente direitinho. Exatamente. Então, o que é que achas de agora começarmos a falar, então, sobre aquilo que podemos fazer para tornar a nossa é casa mais eficiente? Começaríamos por onde? Podemos começar pelos isolamentos, que é aquilo que, que toda a gente associa, não é? A minha casa vai ficar melhor como? Vou isolar, não é? Exato. Exatamente. Então, isto já foi falado aqui também um pouco ao longo dos vários workshops, vamos aqui fazer quase um resumo um daquilo que foi falado antes. E acrescentar antes. mais um pouquinho. Sim, acrescentar valor, <risos> não é? Pronto, então, dentro dos isolamentos, podemos começar por paredes, dentro Sim. de paredes, coberturas, pavimentos, Sim. nós temos vários materiais disponíveis no mercado que podem realmente contribuir para uma melhor, um melhor desempenho. Alguns deles estão aqui atrás de mim, desde logo o XPS, aquele conhecido pelo Azulinho, não é? É, toda a gente consegue, está aí mesmo toda a gente ti, o conhece, é? o, a, a tradicional esferovide, que é o chamado EPS, EPS. poliestirene, a cortiça um, e, e um outro material que nós temos aí, que eu uh, conheci e que realmente é pode desenho, ser uma novidade. É? Sim. Na, nas paredes. Uh, Normalmente o desempenho pode melhorar apenas com, com o isolamento pelo interior do imóvel. Sim. Ou não. Uh, existem também sistemas de isolamento, como já foi falado aqui no workshop, que é o isolamento Etix. O Etix permite o isolamento das casas pelo exterior, uh, eliminando tudo o que são pontos térmicos, ou seja, aqueles pontos vulneráveis. O que é que nós chamamos as pontos térmicas São aqueles pontos vulneráveis uh, da estrutura, por exemplo, do edifício, onde não é possível ter lá um isolamento no interior da estrutura, Sim. não é? Então, este isolamento funciona como quase como envolver a casa pelo exterior e, no fundo, uma selagem da casa. E Isto. começa com EPS, não é? Tens aí. Neste caso, é EPS. Na, no workshop que decorreu da Weber, Sim. foi foi dada a possibilidade de associar a esse sistema também a, a cortiça. cortiça. Okay. Em casos pontuais, o XPS também. Portanto, qualquer um destes isolamentos, há também a possibilidade de associar o EPS projetado. Portanto, existe essa, essa, também esse, esse é que material. é que um EPS projetado? Desculpa. É um material <risos> perfeitamente com, com o mesmo aspecto, Sim. simplesmente granulado e é projetado até à espessura que nós é. uh, pretendemos. Não é? Aqui estamos limitados às espessuras uh, comerciais, não é? aquelas espessuras de 2, 3, 4, 5 centímetros. No projetado podemos ir até a 10 cm, se, se, se assim for necessário, não é? E melhora a eficiência com essa expansão? Ou... Sem dúvida, não é? é estamos, okay. estamos a reforçar o isolamento ao nível de tudo o que é envolvente exterior da casa, não é? Paredes. Pode funcionar também ao nível de pavimentos. Portanto, temos casos, por exemplo, eu uh, uh, apanho muitos, muitos imóveis em que contactam com os pisos de garagem. Sim. Normalmente os pisos de garagem não estão isolados. E os pisos, por exemplo, do resto são estão muito vulneráveis e têm grandes perdas pelo pavimento. Pode é. ser também uma medida, aí se calhar depende dos condomínios ou de, de quem faz a intervenção, mas também é possível aplicar em pavimentos. Boa, ok. Tinta. Achas que, uh, vou-te perguntar, se tem que ser uma tinta especial para colocar no exterior, neste caso no exterior, ou qualquer tinta podemos colocar ali por cima? Não, a tinta aliás, o próprio, sistema, e o próprio sistema já prevê um acabamento em cor. Neste certo, caso aqui certo. está representado um amarelo, mas eles têm uma paleta de cores, Pronto. que é, precisa, é, é possível o próprio sistema definir logo uh, na argamassa que é colocada, definir a cor. Okay. Caso seja uma argamassa branca, Pode sempre aplicar um sistema de tinta convencional, não é? Não há uh, qualquer tipo de problema. Não, tem qualquer não, ok. condicionante. Uh, se calhar iremos falar daquele isolamento pelo interior. Exatamente. Não é? Falamos pelo exterior. Exatamente. Agora iremos falar interior. pelo interior. <risos> Pronto. Este é um material que está disponível no ROA um, e que é para resolver, para minimizar, quando não é possível fazer grandes intervenções, fazemos a intervenção pelo interior do apartamento. Exatamente. Isto é também uma película de EPS uh, com, com uma espessura mínima que permite ser colada pelo interior das paredes certo? e sobrepor a pintura uh, em qualquer compartimento de, de, do Ou seja, apartamento. Quem não quiser fazer obras ou não puder, colocar o Pladur, não é? Por exemplo, pode ser. Sim, é uma, uma, uma solução mais uma rápida, solução, não, é? não é? Mais, mais, e, mais económica <risos> e mais limpa, não é? Pronto, e de certa forma uh, resolve, resolve parte do problema. Pronto. Fala, ainda te vou perguntar aqui, as diferenças entre a cortiça, o XPS e o EPS muda a eficiência energética entre elas? Assim, a, a capacidade de isolamento de qualquer um deles é muito aproximada. Pronto. É? temos é a diferença entre materiais naturais e materiais industriais, não é? Portanto, no caso do EPS e do, do XPS estamos a falar de uma produção uh, artificial, não é? Sim. Industrial, do ponto de vista sustentável, Sim. é questionável, não é? Verdade. Uh, em relação à, à cortiça, obviamente é um material natural, em abundância no nosso nosso país, não é também? Sim. E que sem pode ser perfeitamente associado a um sistema de isolamento de, de casa. Não é o mais económico, certo. Mas também é, se calhar, o mais eficiente o do mais ponto de vista de isolamento. É? Sim. Sim, okay. e Não falámos da Lá, quem fala muito da LAN de Land rocha, não é? Sim, a LAN de rocha uh, é mais ponto para intervenções pontuais, por exemplo, ao nível de isolamento de, de coberturas. Portanto, se nós tivermos um apartamento no último piso de um edifício, uh, o que é que acontece? Uh, a intervenção tem que ser ao nível do interior do apartamento. E aí o que é que vamos fazer? Vamos aplicar, por exemplo, um teto falso, não é? Sim. E por cima do teto falso, o mais fácil de aplicar é realmente a lã de rocha, que é um material moldável não é? e que, em termos de execução, é relativamente simples de, de, de, de executar. Não é? Sim, acabou de passar no nosso ecrã para verem lá em casa o que é a lã de rocha. Para perceberem. Então, posto isto, queres referir mais algum na queria, parte das paredes? Queria falar neste que está aqui. <risos> este que é um material também natural, neste caso. Que conhecemos é, do jardim, não é? Por exemplo, também. Uma também. das também. utilizações em flores. Aqui, neste caso, <risos> é, é, Aleca, é, Aleca, é a Leca, a conhecida Leca, é a uma argila, é uma argila expandida. expandida, que permite, tem duas funções. Permite ser aplicada na betunilha, portanto, ao aplicarmos a betunilha. Numa cobertura, numa casa, sim. podemos associar uma porcentagem, tornando também a betunilha mais leve. Okay. E ao mesmo tempo estamos a adicionar uma função de isolamento também a essa betunilha. Ok. Não é? E portanto é um material muito corrente em termos de aplicação, um material económico. Sustentável. Uh, e sustentável, é? mais uma vez, <risos> não é? e E, e, e, e, é, e, é, e tem alta, uma alta componente de isolamento também. É. Sim, sim, sim. Depois, sobre isso tudo pelo XPS ou pela pela cortiça à frente colocamos então o um pelador, certo se for uma intervenção pelo interior sim portanto Diremos o acabamento pode ser pode ser um pelador... uma placa de espuma uma placa pular, gesso. Né? sim é o convencional sim sim ok posto isto vamos passar para o quê já falámos do isolamento das paredes Vamos para as janelas. O que é que achas? Vamos falar de janelas, <risos> sim. Que também não deixa de ser menos importante que as paredes, e não é? Que já falámos um bocadinho no Abricoaula que hoje, houve hoje de manhã. Se quiserem saber mais em pormenor, também podem consultar no Facebook da nossa página, que está lá disponível o Abricoaula. E mais tarde também ficará disponível no nosso site e no nosso canal de YouTube para ver e rever quantas vezes quiser. João. Ora bem, nós em janelas temos como toda a gente sabe duas duas opções para já no mercado que é o PVC e o alumínio, e alumínio exatamente. pronto quais as vantagens e desvantagens vamos perceber aqui um bocado uh, essas, essas situações uh, o PVC como é um material plástico uh, é um material que tem uma boa uh, tem menos condução não é portanto transmite tem uma boa um bom isolamento Sim. o alumínio é um material condutor não é, é um metal e portanto tem grande transmissão tem maior transmissão térmica, Exatamente. ou seja, assim aparentemente o PVC é superior uh, alumínio. Ao, ao alumínio. Depois temos o reverso que é o PVC em termos de, uh, de durabilidade uh, tem algumas limitações no tempo, não é? quer na conservação da cor, na, na própria conservação do material, é enquanto bom. o alumínio é um material infindável, não é? portanto em termos de, de idade, é um material que não tem não tem fim à vista, não é? Portanto, o que eu recomendo normalmente é para ou optarmos por um PVC ou, no caso do alumínio, optar por um alumínio de corte térmico. O que é que é isto do, do corte térmico? O corte térmico faz a retura, ou seja, temos um material, é um material em alumínio com duas câmaras Sim. e para interromper essa condução do material, ele tem borrachas entre esses dois, dois esses, uh, alumínios e, portanto, faz a retura térmica e corta essa, essa transmissão térmica é do... é tão bom quanto o PVC? Em Na termos parte... de comportamento de condução, aí sim, é? o corte térmico. Até alguns são superiores ao, ao, ao PVC, bus ah. de corte térmico. O PVC tem a vantagem, como sendo um material mai... plástico, não é um material plástico, tem menos folgas e, portanto, aquelas frinchas que nós temos sempre muito receio nas janelas, que entra por ali, Sim. Pronto. Para isso, depois há outras soluções que já hoje também aqui se falou, Exatamente. não é? Que são aqui a, as situações que o Leroy também uh, vende e, e possibilita, que é os isolamentos através de, de borrachas ou através de silicone. Pronto. Eu normalmente recomendo o silicone porque o silicone tem uh, uma adaptabilidade, é mais maleável e Sim. hoje em dia os cachilhos são muito, uh, portanto, são muito estanques, são e portanto, a borracha ao ser comprimida por esses cachilhos, normalmente dura pouco tempo, ou seja, elas normalmente uh, partem, uma borracha pode durar 10 anos no máximo. Certo. O silicone tem uma, uma capacidade de redução de volume muito grande, e neste caso vocês têm cá esse, esse material também. Certo. Esse material ao ser adaptado na cachilharia, portanto, na envolvente, neste caso, no interior da, da, do cachilho, ele, ao ser comprimido pelo vão, permite-me, por exemplo, um material de 5 milímetros, ao ser comprimido, passar para 1 milímetro. Sem se estragar. Não é? sem, sem estragar o material. Exatamente. Portanto, isso, é, em termos de comportamento, é muito superior portanto, a, uma, a uma borracha, não é? Exatamente. Portanto, João, isto em termos de. Agora, antes de continuar, peço desculpa. Temos aqui um, uma questão do Sr. Peter. Ele está a perguntar se existe cola específica para colocar, para colar o EPS-XPS e se é a mesma para todas as superfícies. Nas paredes não é preciso cola, certo? Uh, Temos não. aquelas barrinhas de alumínio onde vai sustentar, ou não? Uh, Antes de colocar o a gesso. Cola é, a cola é fundamental, é? porque o material com as diferenças térmicas pode realmente desagregar e descolar. Uh, uma aplicação de cola adicional é sempre uma boa aplicação. É? É importante escolher realmente a melhor cola e aí, os vossos serviços. Aí basta melhor do que ninguém, a gente de pintura. Vão, vão recomendar certamente exatamente. a melhor solução. Nem mais. É? Relativamente ainda às, às e para fechar o capítulo das caixeterias, e queria falar também da importância dos vidros. Todos nós pensamos nas janelas, mas 90% da janela é vidro, não é? Não é, não é só o é caixilho, não é? E portanto aqui o importante. Na escolha é, obviamente, um vidro duplo, isso é é um dado adquirido hoje em dia, não é? Sim. E a importância da reflexão desse vidro, pronto, ou seja, ou é um vidro perfeitamente normal e é um vidro transparente e que permite a radiação, um vidro desses permite a passagem da radiação, mais ou menos 78% da radiação, uh, ou é um vidro já com reflexão. E aí temos Sim. vidros que vão até 28%, ou seja, só 28% é que é transmitida para dentro de casa. Dentro de é? casa. Pronto, são vidros altamente eficientes, isso reflete-se também no preço, não é? Uh, pronto, obviamente. E Depois há é, soluções que também existem, disponíveis aqui no Leroy, que é a aplicação de películas. Pronto, estas películas são perfeitamente aplicáveis em, em vidros transparentes, o que é que eles vão? é uma película de reflexão, ou seja, ele vai adicionar aquilo que o vidro não tem de base, ou seja, vai a, a, a acrescentar a reflexão que nós pretendemos adicionar ao vidro. E dentro disso, esta reflexão pode ir até a 50%. De, já ajuda sim bastante, minimiza não é? principalmente sim. No, no, no verão não é? no inverno dá-se o contrário nós precisamos é também deixar passar, deixar passar a radiação a não é? o ideal é uma seria ter uma crece uma para recolher não é? mas não é o caso, esta é fixa, é colocada no vidro uh, e tem uma durabilidade razoável okay. então já falamos aqui das janelas vamos passar para a parte das ventilações o que é que tu achas? Ou queres acrescentar Bom, mais alguma coisa na parte não, das janelas? Não, acho que as janelas, falámos nos dois materiais principais, vidros... Ah, desculpa, falta a parte de falarmos que temos a opção de janelas oscilobatentes, correto? Ah, sim, sim, sim, ok. A janela oscilobatente, aí também ia falar na ventilação. Já estou... Se... Mas tudo bem, a janela, a, venti... a janela oscilobatente é importante para quê? Para a função noturna, ou sim. seja, durante a noite com a função de oscilobatente, permite-se fazer a renovação do ar com a janela fechada. Não é? Isso é, por exemplo, entre, entre escolher uma caixilharia de correr ou uma caixilharia de batente com um batente, é sempre mais produtivo ter uma, um caixilho uh, oscilobatente, não é? Há quem diga que janelas oscilobatentes protegem mais, tornam a casa mais eficiente. Concordas? Uh, é mito. Hoje em dia, ou seja, isto tinha a ver com os, com os perfis onde correm as janelas. Hoje em dia isso está ultrapassado okay. e já é muito equilibrado. Okay, Queria que é só, já agora só para terminar o assunto das Estás janelas, este isolamento que vocês também uh, disponibilizam, que é o isolamento das caixas de estor. Exatamente. Ou seja, as caixas de estor normalmente também são um passador de ar uh, e, de, e que arrefecem as casas. E isto é uma mais-valia, uh, é um material também em EPS e que okay. permite uma aplicação qualquer utilizador aplica este isolamento na caixa, Mesmo dentro da caixa e não é? aqui adiciona mais um fator de isolamento na casa uh, e, e, e evitar fugas para, para o exterior, não é? Exatamente. Também temos workshops na nossa página sobre o isolamento das janelas, onde falamos também mais ao pormenor, se quiser consultar já sabe, lerroamerlan.pt E agora, vamos entrar ventilação, para a parte então falar da ventilação, exatamente. Okay. Pronto, importante, e isto eu como perito nas minhas avaliações às casas, que normalmente visito, mais de 90% das casas têm deficiências de ventilação. que é por não ter ventilação suficiente, que é por ela existir e não estar a funcionar de forma conveniente. Não é? Ou seja, é mesmo que não estar lá, não é? Sim, exatamente. <risos> Ou seja, as grelhas normalmente estão tapadas... Temos a questão dos exaustores. Os exaustores são bons para tirar fumo, não são bons para deixar passar o ar, não é? Exatamente. Um, as ventáxias quando foram pensadas. Uh, as ventáxias são os, uh, os exaustores de, de casa de banho, não é? Certo. Aqueles que as pessoas, desculpa, normalmente se queixam que fazem muito barulho, não é? Pronto. Esta, eu <risos> já vou explicar <risos> porquê. A, a questão é esta. Uh, as ventáxias, quando foram pensadas, são pensadas para funcionar em permanência. Certo. Não quando ligamos o interruptor ou desligamos, não é? Porquê? Porque ele, quando está desligado é uma barreira à passagem de ar. Tanto o ar tem mais dificuldade em ser renovado com o equipamento uh, fora de funcionamento. E isto acontecia porquê? Porque estes equipamentos tinham um imenso ruído, não é? Uma ventoinha Sim. destas há uns anos atrás ninguém dormia em casa se tivesse ligado de noite, não é? Ou hoje em é dia em casa de, banho de noite acorda a família toda. Ou isso. Ou seja, hoje em dia já vem Vem uh, classificado o nível de ruído, nós Sim. já podemos ver nas, nas, nas embalagens, são níveis de ruído muito baixos. São, são vezes realmente são muito, muito baixos. baixos. Hoje em dia ela pode funcionar em permanência, que não a incomoda. Verdade. E esse funcionamento em permanência faz toda a diferença. Isto porquê? Uh, existe o princípio que 40%, o volume de renovação de ar de uma casa, por hora, deve ser 40% do seu volume, ou seja, quase metade do volume da casa, tem que ser renovado por hora. Ora, isso na prática é muito raro, é muito difícil acontecer, Sim. salvo quando existem as soluções. Certo. As soluções passam por grelhas, grelhas convencionais, não é? uh, grelhas na fachada, por exemplo. Sim. Uh, nós já vemos os edifícios novos, uh, que já têm uma obrigação, uh, não falámos no início na etiquetagem, Verdade. Uh, etiquetagem. Uh, os edifícios novos, uh, novos têm a obrigatoriedade de estarem no patamar da classe A ou B, neste caso A mais ou B menos. Uh, os existentes, aí esses não têm obrigatoriedade e podem ir até a classe F. Pronto. Okay. E no caso dos edifícios novos, portanto a partir de 2006, essa, essa, esse índice de ventilação teve que ser cumprido e, portanto, é muito vulgar nós vermos nas cozinhas, até dos edifícios novos, existe sempre uma grelha na fachada. Na cozinha, por sim, exemplo, né? Essa é uma função é permitir a entrada de ar natural e que no fundo fazer a ventilação da casa através das grelhas da, da, das casas de banho, não é? Que nós todos sim. nós temos nas casas, não é? E essa é uma função que funciona. As ventáxis, como disse lá atrás, funcionam também desde que estejam ligadas em permanência, não é? Exatamente. Tenho aqui uma questão da Senhora Laísa que nos está a questionar-se que se para isolar o barulho é a mesma esquadria? Não sei, não sei se me consegues ajudar, não estou a perceber Mas qual é a está a, a falar de isolamentos? Eu penso que deve-se para isolar o barulho. Pronto, se estivermos a falar de isolamentos de paredes... Não sei se é isso que se está a referir. De qualquer forma, também peço à senhora Laísa, se quiser especificar um bocadinho melhor a sua questão, esteja à vontade, porque assim também conseguimos responder mais assertivamente. Pronto, mas digo desde já, os materiais que têm as duas funções de isolamento térmico e acústico, que são dois, é a cortiça Sim. e é a lã de rocha que nós falámos também. Portanto, Exatamente. esses dois são aqueles que se comportam melhor relativamente ao, ao, ao isolamento para é? ruído. A gente tem que resolver as duas coisas, não é? Exato. Não é só o isolamento e o ruído também. Exatamente. É importante. As grelhas, já falámos, não é? Aqui, os exaustores, falaste há pouco... Sim, os exaustores têm esse problema que fazem, no fundo, barreira. Todos nós vemos as casas antigas, tinham lá a chaminé completamente Sim. aberta e, portanto, o ar, saía o fumo, saía o ar... Saía tudo. Pronto, então era... Funcionava, hoje em Sim. dia, os exaustores, realmente... É uma, é uma visão moderna, não é? mas tem um problema, fazem essa barreira da renovação ao ar. Hoje em dia já existem exaustores com a função de tiragem permanente. Ou seja, quando uh, nós estamos a confeccionar alimentos e o exaustor está desligado, ele tem a função quase de funcionar só para retirar o ar e, portanto, faz a função de renovação do ar da casa. Okay. Portanto, isso já é perfeitamente uh, normal no mercado. Daqui da parte desta parte, penso que não nos falta, ajuda-me a falar de alguma coisa. Ventilação, que... acho que ah, falamos mais Podemos falar importante. aqui da parte da proteção das portas, que também falámos de manhã, não é? Ah, sim, aí só mais uma medida de isolamento, como falei na, na, nas Exatamente. caixas de store, não é? Exatamente. Pronto, que são as convencionais borrachas para isolamento de portas de, de exterior ou portas de patamar, não é? E que são simples de aplicação, não é preciso nenhum, nenhuma instrução especial. <risos> E, portanto, elas funcionam bem e isolam e é um, é um adicional Exatamente. na questão de, de isolamento. Isto nossa... tudo com o objetivo de consumir menos energia, Exatamente. não é? Exatamente, e melhorar a eficiência, Esse é o objetivo. nem mais. A seguir, vamos falar sobre o aquecimento de águas? Ok. Uh, se calhar começamos a falar pelos, pelos equipamentos de, de duches, torneiras Exatamente. e os retornos de caudal. Sim. Que podem ser sempre aplicados, não é? Uh, na nossa casa, após. Então, temos aqui, primeiro, falar do autocolismo. Hoje em dia, quase todos são de dupla descarga, não é? Importante aqui na poupança da água. Portanto, escolha sempre um autocolismo que tenha a sua dupla descarga, para poder utilizar a menor quando assim uh, for possível, e a maior também, em vez de utilizar os dois ao mesmo tempo. Porque também vejo muita gente vejo sei que carregam nos dois ao mesmo tempo e aí não faz o efeito não e estamos de poupança. a falar, estamos a falar de, de em termos de capacidades completamente diferente o botão de descarga tem meio litro de descarga é, não é, é metade, se estivermos uma, a falar de descarga completa são 4 litros ou, ou 6. não é estamos é. a falar de água potável não é água e... tratada que estamos a, a a a desperdiçar não é nem mais e que temos que pensar nisso a é? nível de torneiras já temos soluções muito avançadas, digamos por assim, muito diferentes das opções tradicionais. Tenho aqui uma torneira de casa de banho, mas poderia falar igualmente de uma torneira de cozinha. Temos agora um é R100, um novo sistema, que ao abrirmos a torneira, ela abre até certo ponto. Ou seja, onde o caudal é menor, o débito de água é menor. E fazemos um bocadinho mais de força, então ela abre na sua totalidade. Vem com, com mais pressão, mas... Contudo, também quero relembrar que, na, na, aqui na primeira fase, nunca perde o conforto. Ou seja, tanto seja a tomar banho como a lavar mãos. Ou seja, a gente está a poupar mais água, mas o conforto é sempre o mesmo. Não, não... Não, e, normalmente, o problema principal que é, nas casas, que não têm isolamento nas toagens, até que a água é que a gente chega <risos> até à casa de banho... Está-se ali a desperdiçar água uh, e, portanto, a redução de caudal, que no fundo é isso que está introduzido nas, nas torneiras e que tem uma, essa classificação, que até podemos Exatamente. mostrar. Neste caso, é uma torneira com classe A, a portanto, está entre os 4 a 6 litros. Não é? 9, 4 a 9, 4 a 9, a B 9 a 12, depois a C de 12 a 15 e aqui superior a 15 passa um, a D. Aqui... Pronto. Desculpa, para quem não quiser também trocar a torneira, também pode sempre colocar então aqui os rebutores de caudal, certo. ou os prelatores, onde também vai diminuir aqui o débito de água. Já hoje falaram aqui também no workshop. Mesmo também. antes do sim, nosso, sim, verdade? Sim. Por isso é que não vamos estar aqui a falar muito ao pormenor dos sim, mesmos, sim. mas sem dúvida que é importante esta isolação nas tubagens, como estavas não, a o dizer. O importante aqui reter é a questão de, quando estamos a escolher um, um dispositivo de águas, também associarmos sempre ao seu desempenho Exatamente. e olharmos para as etiquetas. Portanto, todas as caixas, ou a maior parte dos equipamentos, hoje em dia já trazem etiquetagem... Uh, é Ela é obrigatória, não é? ainda sim. não há obrigatoriedade da classe, não é? Temos dispositivos que continuam a ser E ou, ou D, mas, obviamente, que a convergência dos fabricantes é para ter o um melhor desempenho. Portanto, vai tudo tentar chegar ao melhor desempenho, à letra A, e isso reflete-se... No ambiente, na, na, na, numa vida sustentável também e na, e, e na poupança de, de recursos e, naturais. E não é? mesmo pegando aqui na parte mais sustentável, então, como estava a, a dizer, as torneiras, agora a maior parte delas, quando nós abrimos no centro, as normais disparam logo a água quente do esquentador, certo? Abrimos no centro e dispara a água. Então, agora, as mais modernas já não viram para o lado esquerdo, ok? E quando... Acionamos, ela abre sempre na fria. Então, se quisermos morna, rodamos um bocadinho para a direita, ou seja, para a vossa esquerda, que estou ao contrário. E então, aqui, rodando toda, é que vem aqui. É só quente. tem uma rotação, Exatamente. não tem as duas rotações. Para não disparar, não é? então, aqui o Já sistema de, de aquecimentos ainda ainda temos as, as de termostáticas, não é? que essas permitem a regulação de temperatura, que também Sim, existem exatamente. aqui à venda. E poupam sempre, em média, é? perto de 40%, 45%, em comparação a uma tradicional, dita exatamente. tradicional. Exatamente. Os prolatores hoje em dia também são todos de poupança, dos que já vêm nas, nas torneiras, daí não ser necessário adicionar outro, a menos que este depois fique gasto com o tempo. Ainda dentro da casa de banho, também posso falar dos chuveiros. Já temos chuveiros com classe A e, e com pouco débito de água por segundo. Temos também a opção de chuveiros, que tem a opção do stop, ou seja, ele já é económico, já tem aqui um filtro para misturar as partículas de, ar, as partículas de água com o ar, daí de não perder uh, o conforto e tomar banho com o mesmo conforto de um chuveiro normal. E tem então a opção stop. Ou seja, imagino quando nós estamos a passar ou o sabão, ou uma amaciadora, sim, ou uma máscara. rápidas, não é? Clicamos aqui no a stop, a água para, não é? Sim, estamos sim. aqui a poupar. E depois, quando acionamos novamente, ela vem com a mesma temperatura, com a mesma temperatura e a correr tal e qual como estava. Exatamente. Passo-te outra vez a palavra, João. Não, ia falar agora do isolamento das tubagens, que é uma coisa sim. que eu recomendo sempre nas visitas que eu faço porque é uma coisa fácil de, de uma intervenção fácil porque normalmente as tubagens têm uma duração têm uma vida e há renovação ou a substituição nessa altura é indispensável a água quente ficar envolvida nestas mangas térmicas que são absolutamente normais e, e muito económicas uh, e que faz toda a diferença uh, quando estamos a consumir porque há sempre o problema de, das perdas de calor da água pela, pela, tubagem de, pela tubagem normal. E é, é aquele tempo que demora a nossa água a chegar, é? como falaste no início. Parámos 5 assim... minutos de usar a água quente, quando vamos usar novamente já se perdeu todo Exatamente. o calor que estava na tubagem. E portanto, o isolamento é fundamental e nas casas novas, mais uma vez, para cumprir as classificações, ela é obrigatória. Portanto, é um requisito que é obrigatório nas casas novas. Agora... O que vamos passar para aqui? Sistemas de aquecimento? Sim, que é equipamentos, é que equipamentos, Equipamentos. sim, é? resumidamente, sim. Portanto, temos as opções, se a casa tem gás, se a casa não tem gás. Portanto, se temos uma casa com gás, a opção convencional será o esquentador. esquentador. Dentro dos esquentadores, temos os, já temos uh, uh, esquentadores de condensação, que permitem rendimentos muito superiores a um, a um eletrónico normal. Sempre. No fundo, ele utiliza a condensação para fazer o próprio reaproveitamento do calor, para fazer o aquecimento das águas. Uh, e, portanto, não depende só da queima normal de um esquentador, não é? Portanto, associar a condensação à queima, portanto, estamos a falar de esquentadores que podem ir a rendimentos de 100% e 105%. Só para termos uma ideia, um esquentador normal tem um rendimento na ordem dos dos 88% sim. por aí, portanto estamos a falar de um ganho também e de um diferencial. Um, Neste momento estamos também a passar a imagem do esquentador okay. para verem lá em casa. Pronto, existe sempre a alternativa cada vez menos utilizada da caldeira, não é? Porque sim. as caldeiras estavam muito associadas ao aquecimento. Sim, sim, verdade. Toda sim. a gente tem grandes problemas de consumo claro. com as caldeiras, não é? Porque é uma função, uma, uma um equipamento pouco eficiente para aquecimento das casas. Certo. Embora os radiadores que se usavam com as caldeiras sejam hoje possíveis adaptar, por exemplo, a uma bomba de calor. Exatamente. Não é? Portanto, quando temos um, uma caldeira que avaria, vamos pensar que equipamento é que eu vou colocar. Uh, tenho os radiadores, não vou montar novo sistema na casa. Exato. Melhor solução, bomba de calor. As bombas de calor têm uma grande, um grande rendimento. Ou seja, eu como unidade de energia Consigo, eu dou mais ou menos um comparativo. Com sim. uma unidade de energia alimentar, eu produzo 4 ou 5 unidades de calor. Portanto, estou a cinco vezes mais aquilo que estou a consumir, em termos de, de aquecimento. e Isso reflete num baixo consumo do, das bombas de calor. Sim. O é? que eu ouço muito em loja é, realmente, as bombas de calor são as mais eficientes neste tipo de aquecimento, sim. certo? Para águas e para sim, aquecimento. sanitárias, exatamente. Sim, sim, sim. Que é muito caro. Um investimento. É o, é o que eu o mais, o mais ouço, é verdade. É verdade também que é um investimento grande, mas que realmente tra, traz a poupança. retorno. A poupa é? é isso mesmo, a palavra é essa, é o retorno. Ou seja, tem que ser feita a conta de quanto é que nós vamos poupar por ano com um equipamento desses, relativamente ao que lá tinha, não é? Exatamente. Portanto, se eu poupar 300 euros, mais ou menos, ou 300 e tal euros por ano uh, com esse novo equipamento, eu, ao fim de 4, 5 anos, eu tenho o equipamento de pago. Não, é? Estamos não a falar. é assim tanto tempo para a eficiência que nós vamos Obviamente ter ao longo da nossa vida. Nós pensamos sempre no investimento inicial. Não é Sem dúvida, Pronto. Claro. Obviamente estamos a falar de um equipamento que custa... Entre hum, mil, de... uma, um, menos litros, 1.200, pronto, à volta, a disso, volta disso, sim. sim, sim Se a falar de um Já ter... passamos também, desculpa, Já a imagem da okay. bomba de calor. Se estivermos a falar de um termoacumulador, é um equipamento muito mais barato, não é? E, é. Mas, mas, em termos de eficiência, não tem, não tem comparação, não é? Sim, sim, sim. Porque lá está agora comparando a tal energia, num termoacumulador eu, ing... eu estou a inserir uma hum, unidade de energia para produzir, para produzir uma. uma. Exatamente. Não é? Pronto, faz toda, faz toda a diferença, não é? Aqui, falamos em mais algum tipo de equipamentos? Uh, painel, as energias renováveis, não é? Os painéis solares Que não é? aqui estamos, a, estamos, no, que estamos na, na nos dias sustentáveis também, não é? também. Temos <risos> falado de sustentabilidade é. e é isso que, que, no fundo, as energias renováveis nos, uh, nos ajudam. Os painéis, não sei se foi projetado também um painel Ira solar. Irá ser projetado. Há diversas marcas ser, no mercado, sim. o Leroy tem várias soluções disponíveis. Obviamente é. que eles ajudam a, a dimensionar em função do tamanho da casa, em função dos consumidores, não é? Exatamente. Se tiver uma casa com 4 pessoas ou outra com 8, estamos a falar de consumos, obviamente, diferentes. E, portanto, o Leroy ajuda a dimensionar o equipamento certo para, para, as, para a casa. Uh, e é tudo dito, quer dizer... Temos os recuperadores de calor também, não sei se falaste, penso que não, mas... Uh, assim, vamos falar uh, no, nos é. aquecimentos. estou sempre a adiantar. Pronto, só é. para rematar aqui a questão das águas quentes uh, sanitárias. Um, na questão do, da energia renovável, é, é a mesma conta que temos que fazer, ou seja, nós já temos energia solar que está a, ser consumida, está a ser aproveitada, não estamos a gastar energia primária e, portanto, o retorno, um painel solar, fazendo as contas, está pago ao fim de 5, 6 anos também. Portanto, e toda a gente sabe que ele não ocupa muito espaço, pode ficar na cobertura Sim. ou até no, no, no jardim, por e, exemplo. E estamos num país que nos permite Muitas ter horas um de sol. uso excelente de, de um painel solar, Da Europa, solar, somos alguma. os países que temos mais horas de sol anual. É, não é? Sem dúvida. <risos> Agora, o que é que temos a seguir? Então, vamos falar dos outros tipo de equipamentos, não é? Uh, vamos falar de aquecimento, Certo. Aquecimentos. aquecimentos e arrefecimentos. E arrefecimentos. pronto. Dentro da escolha dos aquecimentos, nós temos várias é hipóteses. Ou vamos só para um... Porque normalmente temos que... O certificado energético avalia o desempenho da casa no inverno e no verão. O um grande problema em Portugal normalmente reside no inverno, na, na, na capacidade de aquecimento. Temos invernos, não parece, mas temos invernos... Um inverno quase com 5 meses, não é? Sim. Em temperaturas, também, temperaturas baixas, não é? Regiões, Portanto, há a opção de, do, do recuperador de calor, por exemplo, não é? Sim. O, ter uma lareira com o recuperador de calor Exatamente. e só temos então a função de aquecimento, ou vamos para a função de aquecimento e arrefecimento e temos os ar-condicionados em que temos uma oferta enorme em termos de, de, de equipamentos. Um pontinho, Pronto, relativamente. Volto a falar na etiquetagem. No caso do, do, dos ar condicionados, é importante na altura da escolha do, do equipamento perceber qual é o seu rendimento. E hoje em dia esta etiqueta é obrigatória estar colocada em todos os equipamentos que são colocados no mercado. Para além da sua classificação em função do consumo anual, ele diz qual é o seu rendimento para a estação de verão, portanto para arrefecer e na estação de aquecimento, ou seja, para o aquecimento. Hum, a vantagem de uma, de uma... há aquela reserva de, de, de um ar-condicionado, as alergias, isso hoje é, é um mito. Sim. Uh, hoje em dia, os filtros que têm, os ar-condicionados, qualquer utilizador consegue lavar um filtro, se quiser, todas as semanas, porque com um simples chuveiro os filtros são, são laváveis. A grande vantagem do ar-condicionado, mesmo para o aquecimento, é a possibilidade de nós termos uma máquina e com essa máquina no exterior nós podemos ir até quatro máquinas no interior. Ou seja, basicamente eu consigo ter num T2 com uma máquina no exterior, eu consigo aquecer a sala e dois quartos, por exemplo. Não é? Ok. Portanto, então é só um equipamento que está, que está a consumir. Não é? Exatamente. Uh, depois, agora comparando com o que eu falei inicialmente, não é? Os recuperadores de calor sim. são uh, estão instalados num compartimento, normalmente na sala, sim. e portanto, se não tiverem Por uma, norma. <risos> sim, normalmente, não é? Se não tiverem uma função de redistribuição do calor, só estamos a aquecer aquele espaço, não é? Sim. E portanto, tem limitações de, outras divisões, sim, casa não... não é, não é, e, e, e tem produções de CO2, não é? Apesar Sim, de ser também. biomassa, não é? estamos a queimar lenha, são Sim. resíduos, não é? A biomassa, mas, mas estamos isso... a produzir emissões de CO2. Não Exatamente. É? E aqui seria então uma melhor opção o ar-condicionado, comparado com um recuperador de calor, não é? Sim, um ar-condicionado, hoje em dia com rendimentos, se nós formos ver estes rendimentos que estão aqui nas etiquetas, neste caso é superior àquela bomba de calor que falei ainda há pouco. Ou seja, eu como unidade de energia consigo produzir 6 unidades. De, de arrefecimento ou de, de, de aquecimento. Okay. Portanto, é uma eficiência muito boa. Hoje em dia existem, obviamente, há linhas brancas, há linhas médias, linhas de topo, mas daí a importância de, na altura da escolha, olhar para, para o consumo. Não é? Exatamente, não sei se queres falar aqui do, do das áreas que temos Sim, que ter aqui, atenção mas... aqui é mais uma questão do... e vocês têm sempre isto bem explicado Sim. Na, nas vossas... E também temos os colegas da área de conforto para explicar. Sim, na vossa <risos> secção, normalmente tem... isto é o dimensionamento da potência da máquina para a, a área que nós vamos climatizar, não é? E a relação... nós temos máquinas 9 mil, 12 e 18 mil BTUs, portanto... Para um compartimento de até 18 metros, Sim. o indicado será um equipamento de 9 mil BTUs. Portanto, é um equipamento relativamente económico. Para áreas superiores a 35, não temos aqui 35 metros, seriam os 18 mil BTUs. Mas, como disseste, o melhor é falar com quem Ou, sabe. com o colega da é? área de conforto, e, que será sempre disponível e ser para vos tirar todas as dúvidas. Muito bem. Bom, o que é que nos falta aqui falar? Ajuda-me. Já falámos de ventilações, as paredes, a parte do chão, não é? Que podemos isolar também com cortiça. Sim. Os tetos também já falámos. Ah, no fundo, falar de, das tintas. Das tintas, que não, não falámos há pouco. pronto Mas isso é uma é uma situação adicional. Ou seja, hoje, hoje em dia temos uh, tintas térmicas. Sim. Pronto. O que é que elas permitem? Isto é uma tecnologia já um bocadinho avançada, mas... Uh, Uh, ou seja, essa, essa tinta tem nanopartículas de cerâmica hum? e o que é que isso permite? Permite que a película da pintura fique com pequenos poros de ar na superfície Sim. da parede. O que é que esse, essa película de ar permite? Permite, para já, uh, minimizar uh, a diferença térmica entre o exterior e o interior da casa, não é? E ao mesmo tempo evitar um pavor das casas que é os bolores, os fundos e por aí fora, não é? Sim. que tem a ver com aquilo que falámos lá atrás da ventilação. Exatamente. Não é? Porque as ventilações, Ou a falta dela também. As ventilações não é? são, não são é. eficazes. E, portanto, esta tinta, a tinta térmica uh, também minimiza. Porquê? Porque ao não termos uh, tanta oscilação térmica entre uh, o exterior da parede e o interior, uh, não há tanta condensação. Portanto, há, há menos probabilidades de ter condensação e não havendo condensações, não há bolores. E, portanto, em, em relação aqui também se fala do capoto, não é, para colocar no exterior entre esta tinta e o capoto. O capoto é assim, há tintas também térmicas para exterior Sim. que podem ser usadas. O capote vamos aqui explicar é aquilo Sim. que falámos ainda atrás do Etix, não é, aquele vestimento pelo exterior. Não é? Pronto, estas tintas também podem ser aplicadas por, pelo exterior. Não fazem tanto sentido é. porque já temos um isolamento térmico Exatamente. e ao pouco vai acrescentado nas situações em que não temos isolamento no exterior das paredes, não é, com o tal sistema de pelo exterior, o que é que nós fazemos na, na face inferior das paredes, interior das paredes, pintamos com uma tinta térmica e, e, e conseguimos minimizar Exatamente. esse impacto. Não é? Aproveito também para relembrar lá em casa e apelar mais uma vez à sustentabilidade. Nós temos muitas tintas à base de água, não é, ou seja, com uma redução de produtos tóxicos. Portanto, o que eu vos aconselho é procurarem sempre por esta etiqueta da Ecolabel, onde garante que todo o tipo de produtos não tem, tem uma percentagem mínima, não é? Aprovada pela União Europeia de químicos e a sua base é sempre a água e funciona tal e qual como outra. Sim, e o impacto que tem na, no, na, na, ambiente, no ambiente e na fabricação desses. Aliás, desses, aqui nesta é? a classificação de A a C é mesmo o um impacto ambiental. Exatamente. E aqui estamos a falar de A. É? São pequenas coisinhas que fazem a diferença na nossa casa. Sem dúvida. E são estes pequenos passos que nós estamos aqui a falar, que todos juntos, quando vêm lá mencionados no certificado energético, Sim. devem ser avaliados. Porquê? Porque o certificado energético faz também a avaliação económica dessas intervenções. Ou seja, diz-me que se eu fizer esta intervenção, pouco isto. E ou vou gastar isso isto. Mas o, Portanto, um tal retorno, há aquele é... retorno e Exatamente. conseguimos perceber em quanto tempo é que eu vou poupar se fizer esta intervenção ou o que é que eu vou melhorar de, em termos de conforto. Não é? Sim, eu penso, ajuda -me mais uma vez, que só nos falta falar aqui das lâmpadas. Sei que não entra nesta parte da certificação uh, energética. Lâmpadas, as lâmpadas, obviamente já há muito tempo, sabemos que o LED é, é a função mais eficiente hoje uhum. em dia, não é? as lâmpadas de LED. Uh, a maior parte delas tem classificação uh, A mais uh, mais. Como disseste, ainda não é uh, avaliada no desempenho energético neste certificado. É muito breve as regras vão ser alteradas e, portanto, faz todo o sentido a iluminação uh, ser avaliada nessa nessa componente. Em todo o caso, no, nos comércios e nos serviços, ela já é avaliada porque, no fundo, são aqueles que são ocupados durante o dia, não é? Sim. Os escritórios. Tem permanência diária certo. e portanto o consumo de luz tem mais impacto do que numa habitação. Normalmente só à noite é que, é que se utiliza a, a luz. Mas sim, falando da, da iluminação, uh, hoje em dia existem. É não uh, opções. Desde, por exemplo, este caso está aqui, é uma lâmpada que é equivalente a 40 watts que consome 4,5 watts. Quer dizer, isto é, é mínimo, é um consumo Exatamente. mínimo. O, e, e para além disso, é a longevidade da, da lâmpada que o LED normalmente permite também maior número de horas de utilização. Sim. Lá está essa outra questão: quando compramos candeeiros e afins, algumas, alguns candeeiros que trazem o um LED incorporado e que depois não dá para trocar, e então não, não queremos fazer um investimento para depois termos que trocar novamente, mas realmente a extensão de vida destes equipamentos são bastante grandes. E o retorno, então, dá para comprar mais dois ou três ou quatro é por aí <risos> durante mesmo dois conta. ou três anos. Mas elas duram bastante mais. Pronto, e resumindo, em termos de eficiência, tudo isto nós falámos, essas componentes não é? de Sim. isolamento da casa, de, das águas sanitárias, das ventilações, tudo isso vem uh, detalhado no certificado energético. Exatamente. E, portanto, Exatamente. temos perfeita noção de qual é o desempenho energético da casa e é importante habituar-nos é? a ver como temos a preocupação quando compramos um carro, de quanto é que ele vai consumir, não é sempre aquela preocupação. Sim. A casa, também, também é importante saber quanto é que eu vou consumir para ter a minha casa e, e usá-la com conforto. Não é? Sim. E a de função do certificado energético é, é essa, no fundo é elucidar o, o desempenho da casa. João, não sei, acho que já fizeste o resumo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, mais alguma dica, mais alguma dica para quem não, não está a falando, ouvir. Falando no, no, que, no início, que é o serviço de certificação energética, está disponível nas Sim. lojas. Sim, não sem é? dúvida. já está no site também no pode consultar. No site do portanto, estão lá toda a documentação necessária para, para solicitar e requisitar o serviço e uh, as visitas são feitas imediatamente aos imóveis. Exatamente. João, muito obrigada. É sempre obrigado, um prazer ter-nos connosco. Espero que tenham gostado de todas as dicas e, principalmente, que as meta em prática. Termina assim o nosso primeiro dia deste novo evento, o Dias da Casa Sustentável. Espero realmente que tenha gostado e amanhã estamos de volta em, em direto com uma agenda repleta de workshops, brico-aulas, cafés e demonstrações de produtos. Os reperes-cafés visam a economia circular, evitando assim o desperdício e é por isso. E amanhã vamos aprender a dar vida a uma cadeira partida. Va vamos também disponibilizar todos os vídeos do dia de hoje no nosso site, leroamerlan.pt. Como disse no início, já estão disponíveis no Facebook Le Portugal e estarão também no nosso canal de Youtube. Podem também consultar a nossa agenda. Espero que tenham gostado e muito obrigada. Até amanhã.